Bom dia, seja bem-vindo ao canal de Como Emagrecer. Saiba que existem muitas formas de emagrecimento e emagrecer é uma coisa muito boa. Porque dá mais agilidade para entrar dentro de um carro, dentro de um ônibus, dentro de um automóvel, dentro de um táxi, dentro de um Uber. Essa é a vantagem de emagrecer. Mas mesmo assim hoje em dia tem pessoas que têm dificuldade em emagrecer.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 Simples e correta.